Vocês podem sentir a presença do Espírito de Deus, irmãos? Can feel the of the of God, ah, eu acho interessante como o Espírito de Deus testifica as coisas, né? I think it's interesting how the Spirit of God testifies certain things. E eu quero antes dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem online nessa noite. First, I want to every, online today. Deus abençoe seu coração. God bless your heart. Que você possa ser cheio de Deus também. That you could be full of God as well. E irmãos, semana passada nós terminamos aquilo que nós viemos falando, não que terminamos com as promessas. So brothers, last week we ended mas nós uh, queremos falar sobre algo que o Espírito de Deus quer que falemos. O Espírito de Deus quer que falemos sobre santidade, amém. amém irmão? Eu estava dizendo, o que, é que o Espírito de Deus quer que falemos, irmãos? Como que eu sei que o Espírito Santo Quer é que falemos sobre santidade? Porque o Espírito de Deus fala conosco, irmãos. O Espírito de Deus fala no nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus revela as coisas de Deus. E a Bíblia diz que o, nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Fala, se comunica. It speaks, it e, e assim nós podemos conhecer as profundezas de Deus. And we can know the of God. Amém? Amém? <risos> Vamos ver -se até o fim da mensagem como é que fica, né? Vamos ver até o fim Abra How sua Bíblia e Hebreus, capítulo 12. Quando você tem Bíblia, diga amém. Quem não tem Bíblia, diga misericórdia. Have a Bíblia, diga, have mercy. Misericórdia. Mercy. Misericórdia mesmo, viu? É verdade. Eu estou. Tô... Muito preocupado, irmãos, ultimamente com as Bíblias eletrônicas. Eu vejo muitos irmãos nos, assim, com as suas Bíblias no celular. Seus tablets. On their tablets. Mas eu fico me perguntando, será que eles estão realmente lendo a Bíblia? <risos> Ou será que eles estão com o Facebook aberto? <risos> O que será que está Ou será que eles estão de olho no placar do jogo? Ou estão, talvez, o scoreboard para o game O que está acontecendo? E muitos... Crentes, agentes secretos. Vocês conhecem os crentes agentes secretos? And a lot of secret agent believers. You know those secret agent believers? Ele é crente, mas ninguém pode saber que ele é crente. The kind that's a believer, but nobody can know they're a believer. Esses amam essas Bíblias eletrônicas. These people love their electronic Bibles. E ninguém sabe o que eles estão lendo. nobody knows what já foi se o tempo que o crente andava com um desodorante espiritual debaixo do braço. Under their arm. <risos> então o pessoal olhava e falava: ah, vai é um crente lá, olha So people would look at them and say, there goes a believer. He has Bible. eu gosto também da Bíblia eletrônica. No, I like the Bible, mas eu não abro mão dessa aqui também. But I won't of this Bible Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quantos estão indo aos grupos durante a semana? Levanta a mão, assim, how many are going Poucos, né? Feel, right? No, não, é quantos foram a semana passada, quantos, quantos estão indo it's aos not grupos. So how many went last week it's just how many people are going to the groups Quas, during the O week. que nós estamos falando? What, what are we talking about? Os grupos. Relacionamento With these groups todo tipo de relacionamento. We're talking about relationships, every kind of relationship. Relacionamento cristão. Christian relationship. Você não está indo no grupo, você precisa urgentemente ir no grupo, irmãos. If you're not going to one of these groups, you need to urgently start doing so. Para exortar aqui, né? Olha, se você vem à igreja só dia de domingo, você deve Parar de comer durante a semana, almoçar e jantar. Then you should stop eating throughout the week, stop having lunch and dinner. Nem café da manhã. Not even breakfast. Mas só de domingo você é permitido comer. Only on you're to eat. Quero ver se você vai sobreviver. I see if é por isso, irmãos, que muitos cristãos ficam fracos e vulneráveis aos ataques do diabo. That's why so many believers become vulnerable and weak to the devil's attacks. Ah, não ora em casa. They don't pray at home. Assiste 200 filmes. They watch 200 movies. Sabe todos os últimos filmes que já saíram. Mas fala um versículo de Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, well, the, the, the Lord pastor favor, você vá ao grupo. Estude a sua Bíblia, so, please, ore. Go to, um, go to church, pray, go to the, pray. Vai né, no, no grupo de oração, nas casas. Amém. Você que está na internet me escutando é para você também, viu? If you can hear me on the internet, Tudo bem. Hebreus 12 e todos encontraram? Well. Did find 12, 14? Diz aí. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos falar juntos esse texto em português. Vamos lá? Seguir a paz com todos. Não, irmãos, assim não dá. Todo mundo, fala, só os que não sabem falar português, por favor. Todos, mesmo que não saibam como falar português, todos, juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora em inglês com Nathan. Agora em inglês com me. Pursue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Lord, we you and your name. Vem, Senhor, com o teu poder falar nessa noite. Revela o teu poder. Senhor, a Tua Palavra, não somente ao meu coração, mas ao coração de cada um aqui, Senhor, para que essa Palavra entre e encontre boa terra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos por que, que eu entendo que o Espírito de Deus quer que falemos sobre santidade? Porque nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim. Nós, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e não vai demorar. Esse, e, e nós que somos a igreja do Senhor Jesus, we the of the Lord Jesus nós queremos ser arrebatados com Ele. Nós queremos subir com Ele. E é importante que nós entendamos que a igreja nesses dias so precisa ser preparada para isso. E se nós não nos prepararmos, nós não vamos subir. So é difícil você ouvir ouvi hoje palavras, mensagens sobre a volta de Jesus. É The return of Jesus. porque a maioria das pessoas está mais interessada na sua própria conta bancária ou então no seu próprio estado emocional ou então nas, nos seus negócios dealings, do que naquilo que diz respeito à vida depois desta. Mas nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus e por isso nós temos que entender irmãos, que nós estamos aqui por pouco tempo e a palavra do Senhor aqui em Hebreus no capítulo 12 ela é bem clara it's very clear quando ela afirma dizendo it by ela diz seguir a paz com todos says, peace with all people. e o que mais? And e a santificação And sem êxito é a santificação? Without holiness. Ninguém? No one. Diga comigo, ninguém? Tell, say with me, no one. No one. Verá Deus. We'll see God. Você, você crê nessa palavra? Mas pastor, o que, que é santificação? Pastor, what does it mean to be holy? Eu não sei o que é santificação. I don't know what holiness is. Irmãos, a Bíblia, principalmente no Velho Testamento. The Bible, especially in the Old Testament. Quando Deus separou o seu povo, When God set apart his people, Deus separou uma das doze tribos de Israel a tribo de Levi the tribe of the Levites, e disse vocês serão sacerdotes and said, you will be the e Deus explicou o que seria o serviço sacerdotal and God explained what the priest's job would be. eles iam oferecer sacrifícios no templo de Deus They were to offer sacrifices in God's temple, para que o pecado da, da nação, o pecado das pessoas fossem cobertos so the would be Mas é interessante que Deus simplesmente não separou essa família. But it's interesting God not only set aside this family. E disse e deu as instruções como eles fariam isto. E não somente deu instruções como eles fariam isso. And he not only gave instructions on how they would do it. Mas ele Trouxe algumas outras coisas importantes. Important Deus mandou fazer uma roupa especial para os sacerdotes. For the Ele explicou cada detalhe dessa roupa. E, e depois de falar Todos os detalhes sobre a roupa. Every the clothing, e Deus então, man, esses detalhes estão em Êxodo 28. And 28. E Deus então mandou fazer uma placa de ouro. So plate. E, colo, e mandou colocar aqui, na, no vamos dizer assim, no chapéu do sacerdote. On, we'll their, the e esta placa dizia. Santidade ao Senhor. E isso não era somente algo exterior. Deus explicou o que seria santidade. Ele, diz, eu que Ele disse, eu quero que os sacerdotes estejam separados como família, como, família, como, tribo, como tribo, mas eu quero que eles sejam santos. Eles sejam santos. Se, estejam limpos Them to be e Deus explicou algo também Deus well. criou um lugar dentro do tabernáculo God created a place inside the tabernacle, chamado Santo dos Santos Called the holies, holiest of holies. e ele disse que somente o sumo sacerdote And he said that only the high priest, ele era o único que poderia entrar no Santo dos Santos mas na roupa do sacerdote But on the priest's clothes, Havia alguns pequenos sinos. Some, some bells. Quando ele andava, esses sinos faziam barulho. So walk, e, e Deus disse: somente o sumo sacerdote entre lá. And God said, Only the high can enter there. E ele entrava para oferecer sacrifício. E ele, ele tinha que estar com a sua roupa limpa. He had to have his clothes ele tinha que estar com seu corpo lavado. He had to have his body ele, ele deveria também estar santo no que diz respeito a, a não cometer pecados. E isso faria o faria digno de entrar no santo dos santos. Make him of the of que simbolicamente representava a presença de Deus. Então, o que, que aconteceria se um sacerdote não seguisse essas regras? Ele morreria dentro do santo dos santos. E então como que alguém iria tirar o sacerdote dentro do santo dos santos? Você imagina, alguém entra na igreja e morre. E alguém fala para você, entra lá e tira. E eu não entro eu não entro <risos> não é e de fato, se alguém mais entrasse, morreria também. Porque ele não era permitido entrar ali. Mas então amarrava uma corda aos pés do sacerdote. So the the e ele andava com a roupa, com os sinos e aqueles sinos balançando e fazendo barulho. Assim as pessoas do lado de fora sabiam que o sacerdote estava vivo. So way, Mas quando o silêncio era total, was, was então diziam o sacerdote morreu. Então, eles puxavam a corda so para puxar o corpo do sacerdote dali de dentro. É interessante porque... Alguém poderia pensar, por que Deus mandou fazer isso? Irmãos, todas essas coisas que Deus fez... É, são de fato uma simbologia que estava apontando para o futuro. É quando Deus mandou Moisés fazer o sacerdote... Ou, oh, perdão, quando Deus mandou fazer... O tabernáculo, o templo. When God commanded them to construct the tabernacle, the temple, Ele disse para Moisés. He said to Moses, Faça o tabernáculo. Make the tabernacle. Exatamente igual. Exactly the same. Aquele que eu te mostro. As the one I will show you. E Deus deu a visão para Moisés. And God gave a vision to Moses. Do que a Bíblia chama do verdadeiro tabernáculo. What the Bible calls the true E é, é interessante que o verdadeiro tabernáculo está onde the true No céu. Mas existe algo no meio dessa transição? Que é something that's going on in between this transition, que é desse tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer? From the Moses E esse tabernáculo que está no céu. E é interessante isto. Isso é interessante, porque, a porque a Bíblia traz algo mais. A Bíblia diz no livro de Jeremias e o... nós estudamos isso aqui. Deus, pro... fez, uma Deus fez uma promessa. Eu o senhor I, the Lord, serei o seu Deus shall be your God. eles serão o meu povo They shall be my eu trocarei o seu coração I shall their heart por um novo coração and give them a new heart. eu habitarei neles I will abide in them. e é interessante que a Bíblia chama o, o homem o corpo a nossa vida é interessante the Bible calls man our body de templo do Espírito Santo onde o Espírito Santo habita quando nós recebemos Jesus genuinamente a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar dentro de nós mas é interessante também quando nós recebemos mais uma porção do Espírito de Deus que nós somos cheios e transbordantes do Espírito. That we are full and we overabound, overflow of God's Spirit. Então nós essa porção de Deus. So this portion from God. Que muitas pessoas chamam de o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. many people call the baptism in the Holy Spirit or with the Holy Spirit. De fato, o Senhor enche essa pessoa. E essa pessoa sente se impulsionado para fazer as coisas de Deus. E ela recebe dons do Espírito de Deus para fazer o trabalho de Deus. Mas por que eu estou falando todas essas coisas? Porque, queridos... Veja bem, para que serve a santidade? Because what is holiness worth? a Bíblia mostra que quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado, when Jesus was e ele disse, tudo Jesus consumado, and he said, it is o que que, que que aconteceu com o véu do santuário? What happened with the veil of the sanctuary? Que véu era esse? And what veil was this? Esse véu era o véu que separava o Santo dos Santos da outra parte do átrio anterior. This was the veil that separated the Holy of Holies. From... Preste atenção. Onde o sumo sacerdote tinha que entrar? Where would the high priest have to enter? No, no Santo dos Santos. In the Holy of Holies. Havia um véu There was a veil. Ninguém via dentro. Nobody could see inside. Mas quando Jesus foi crucificado na cruz, But when Jesus was crucified on the cross, ele disse, tudo está consumado. He said, It is finished. O véu desse santuário que dividia o átrio e o santo dos santos, sem que ninguém tocasse neste véu, without anybody having to touch this veil. ele se rasgou não de baixo para cima, mas ele se rasgou de cima para baixo. top, Quem estava rasgando esse véu? Deus mesmo estava rasgando este véu. himself E o que que isso significa que através de Jesus, Jesus que o Espírito Santo vem habitar entre nós us, agora já não existe mais essa divisão, esta separação. No qualquer pessoa que se converte ao Senhor Jesus, Lord Jesus que recebe o Espírito Santo, Holy Spirit, ele agora tem acesso direto a Deus, agora acesso direto sem a necessidade de um sacerdote terreno. Mas agora Jesus funciona como o nosso sumo sacerdote. Jesus Mas o que que tudo isso tem a ver com santificação, pastor? pastor? Ah. Aí é que está agora, queridos, a nossa responsabilidade aumentou. Porque antes, se o sacerdote estivesse sujo, e entrasse no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, the holy of holies to offer up a sacrifice, ele morreria. He would die. Ele entrou ali para oferecer, entrava ali para oferecer sacrifícios. He would enter there to offer sacrifice. Pelo pecado os pecados do povo. For the sins of the people. Mas agora a minha responsabilidade é diferente. But now my is eu tenho que chegar à presença de Deus. I have to come into God's Pelo sangue de Jesus. The blood of Jesus. E eu tenho que estar santo para que eu possa entrar na presença de Deus. O que em outras palavras significa In other words, this means que se você não estiver santo, that if you're not você não entra na a presença de Deus. You de É por isso que às vezes num culto como este, why, like one, muitos estão cheios do Espírito. Estão sentindo a presença de Deus. Estão alegres. They're joyful. Estão chorando. They're crying. Mas outros But others estão assim. Are like this. O que está acontecendo? What's going on? Acho que tem, estão exagerando. Acho que estão muito emotivos hoje. Eu, aqui não existe nada acontecendo para isso. Going on here like this. Porque você não entra na presença de Deus. You don't enter God's Queridos, a presença de Deus é algo, é um lugar santo, é um lugar limpo. God's is a holy place, a clean place. É um lugar onde nós não podemos chegar se não estivermos em santidade. Mas qual é o problema com a santidade? But what's the problem with holiness? É que o conceito de santidade foi deturpado. É ou não é verdade? Is that true? Quando alguém fala em santo, o que é que nós pensamos? What do we think? Deus é santo, God is holy, obviamente. Obviously. O Papa é santo. O é santo. O padre fulano de tal é santo. O que é santo? O fulano que fez um milagre é santo? Fala a verdade, é ou não é? Isn't that right? E às vezes nós chegamos a pensar que o pastor é mais santo do que eu. And pastor, pastor é um santo homem. The pastor a Nossa, a gente quase adora o pastor. Wow, pastor. Totalmente errado esse conceito de santidade. A totally e por que é que estamos errados no conceito de santidade? Queridos, eu creio nos milagres I de Deus. Eu sei que Deus opera milagres. I know that God works miracles. Deus está operando milagres aqui, God is here, na nossa vida, in our lives, na vida de pessoas que nós conhecemos, the lives of the people we know, através da oração. Mas a minha pergunta é, But my is, será que Deus está operando milagres porque você é santo ou porque eu sou santo? Não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Open your Versículo 15 eu me preocupo muito ultimamente porque eu me preocupo quando eu começo a ver muitos cristãos correndo atrás de lugares onde supostamente existem muitos milagres porque eles querem ver o milagre. They see the Eu vi. Eu vi. Olha, look, ouro por toda parte. Look, gold everywhere. Olha, dente de ouro. Look, golden teeth. Olha, olha lá o dedo de ouro. Look, oh, golden finger. Eu vi o, o fulano andar. Eu vi o so andar. So Isso de fato é bom, irmão. Isso eu não estou dizendo que não é de Deus. Not it's not God. E nós temos que ter muito cuidado de, de, às vezes, dizer que não é Deus que está fazendo certas coisas. Mas nós precisamos ter muito cuidado. be very careful. Porque nós não podemos andar atrás de milagres. Sabe por quê? Foi que Jesus falou... Em Marcos, quando ele diz sobre os milagres. About sobre os sinais. About signs. Os sinais vão fazer o que? Os sinais seguirão os que crerem. Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que nós devemos ser caçadores de milagres. Não, Eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja essa é poderosa. Onde está o To that that's a Olha o um milagre, lá tem milagre, Look, viu? Over, they have miracles. tô falando você ficar numa igreja morta também não, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós vamos ter cuidado. Porque se nós vivemos somente atrás dos milagres, because if we live only after nós podemos ser facilmente enganados. Olha o que Jesus falou aí em Mateus capítulo 7 versículo 15 Guardai-vos de quem? Beware of who? Dos falsos profetas. Of false prophets. Como que são os falsos profetas? How are these false prophets? Eles são lobos que eles estão disfarçados como ovelhas. Who come to you in sheep's clothing, but they are ravenous wolves. E o que é que o lobo faz, irmãos? O que, que você acha que o lobo come? What do you think a wolf eats? Ah? Huh? Carne de ovelha. Sheep meat. <risos> Isso, muito bem. Sai. Lobo come ovelha, irmãos. Um, wolf eat sheep. E onde você acha que o lobo vai estar? And where do you think the wolf's going to be? Ah, onde tem ovelha tem lobo. Wherever there are sheep, you'll see wolves. É. Você já viu alguém pescar no meio do asfalto assim na rua? Have ever seen somebody fishing right in the middle of the street where the asphalt is? <risos> Não, nunca vi. Eu já vi gente quebrando gelo, assim, para pescar na água. Eu já vi gente pescando no oceano. Eu já vi gente pescando nos rios. Mas eu nunca vi alguém pescar no meio da rua no asfalto. Então, então a primeira coisa que nós temos que prestar bem atenção é que lobo anda no lugar onde tem ovelha. Are where the sheep are. E o que que o lobo faz? Do? O lobo se disfarça de ovelha. The wolf makes himself out to be a sheep. Nossa que bênção! Oh, what a blessing! Nossa olha como esse, esse é de Deus. This person's from God. Nós precisamos entender algo mais do lobo. We need to understand something else about wolves. Aí em Mateus capítulo 7. Here in Matthew, 7 o que, que Jesus fala? Preste is, atenção até um o versículo 23. Pay all the way to verse 23. Olha só no versículo 15 ele diz Diz que, o, que eles nós devemos ter cuidado porque eles são lobos. E olha o que mais, versículo 16. And what else here in verse 16. Está acompanhando aí comigo? Are you following along with Preste me? atenção no versículo 16. Pay attention verse 16. Como nós vamos conhecer o lobo? How will we know wolves? Pelos frutos, irmãos. By their fruits, brothers. Os frutos que os frutos são estes. What fruits are these? Os frutos são de fato a conduta The fruits are their conduct. Nós temos entender as ações das pessoas. Irmãos, é muito importante nós olharmos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Preste bem atenção. Pay Que a Bíblia fala no Salmo 37? What the Bible in Psalm 37? Sobre o justo e fala sobre o ímpio, certo? Diz que o, ju, o, o ímpio toma emprestado e, não, e o que mais? It says that the wicked man borrows and E what não else? paga. But doesn't repay. Quem é que toma emprestado e não paga? So who borrows and doesn't repay? O ímpio. The wicked. Mas o justo faz o quê? But the just, the righteous? Se compadece e dá. and give. Por que estou falando isso? Por, Por que estou falando isso? Por causa da vida financeira de muitos líderes. Because of the financial life of many leaders. Existem muitos líderes There are many que são uma vergonha na sua área, na sua vida financeira. Estão devendo, devendo, devendo, devendo, nunca pagam. Owning, owing, owing, owing Eu tenho certeza que você já conheceu algum líder assim na sua I'm, vida. I'm like Anda life, se escondendo, at não atende o telefone é cheio de negócios sujos irmãos, nós precisamos entender isso mas isso não é só para líder não não é só para pastores não isso, a Bíblia não fala que, que é, essa lei é para os pastores todos nós precisamos zelar da nossa vida financeira nós precisamos caber dentro, da nosso, dentro do nosso orçamento nós estamos estar caber dentro do nosso orçamento. Então os frutos de uma pessoa não é só o que a pessoa fala. So the fruit of isn't only what they say. É o que a vida da pessoa reflete. What the life Eu também não preciso ficar falando bem de mim para que as pessoas saibam algo bom de mim. Porque a Bíblia diz que que sejam outros os lábios que te louvem e não a tua própria boca. Então Jesus diz: Tome cuidado com os lobos. Jesus said: Be aware E conheça eles pelos, eles pelos frutos. E aí no versículo seguinte, ele diz: Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Agora olha o que diz o versículo 21. O que diz o versículo 21? Está comigo? Se nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde no reino dos céus me, Lord, Lord, Mas quem vai entrar? Quem vai entrar, irmãos? Enter, Aquele que faz a vontade do meu Pai que He, está nos céus. My e qual é a vontade do Pai? A Bíblia fala em Tessalonicenses que a vontade de Deus é a vossa santificação. Ele diz também em Pedro na na carta de Pedro. Vocês são a nação eleita. Vocês são a nação escolhida. E vocês são o povo comprado, povo adquirido. Para quê? Para quê? Para, Para ser sacerdócio, to be priest, santo. To be holy, olha que coisa maravilhosa. Look how wonderful. Para oferecer sacrifícios santos, agradáveis a Deus. To offer holy and acceptable sacrifices então, essa é a nossa responsabilidade. So this is our responsibility. Mas é interessante: Jesus diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha o versículo, presta atenção agora no versículo 22, irmãos. Preste atenção Preste atenção, Pay attention. porque milagre não é sinal de santidade, Because irmãos. A of Dizem que ah, ah, o, o, o Papa fulano de tal fez... Tantos milagres e por isso agora ele é santo. They Já imaginou quantas pessoas no meio evangélico seriam canonizados como santos? Can Mas preste atenção aqui o que ele diz aqui no versículo 22. But pay what he says here in verse 22. Muitos, muitos, muitos me dirão naquele dia. muitos, quem são essas pessoas, vão dizer para Jesus. He says, many will say in that day. Senhor, Senhor, Lord, Lord, não profetizamos nós em Teu nome? Have we not prophesied in your name? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Did we not cast out demons in your name? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a resposta do Senhor. E então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vós que o quê? Vós que praticais a iniquidade. Queridos, a santidade é algo que Deus exige de nós. A santidade, irmãos, é algo indispensável na nossa vida. Então a Bíblia chama muitas pessoas que estão fazendo milagres. Eu não estou dizendo todas as pessoas que fazem milagres. eu não estou dizendo porque milagres têm acontecido aqui também neste lugar. Have here in this place. Mas o milagre não pode ser um sinal de santidade. Be a sign of holiness. Quer ver? Abre a sua Bíblia, irmãos, é, em Atos. Open your to Acts. Preste atenção, Atos capítulo 3. Pay Acts 3. Amém? Se você crê nessa palavra, diga amém, If irmãos. You in this word, say amen. Glória a Deus, não fique com preguiça de dizer amém. Amém? <risos> Preste atenção, Atos capítulo 3, Acts, 3. versículo 12. 12 Olha só o que a Bíblia fala. Foi Pedro que estava falando. Look what the Bible says. It's Peter who was saying Atos 3 versículo 12. Só para você entender o que estava acontecendo aí. So that you might understand what was going on here. Pedro e João eram apóstolos de Jesus. Andaram com Jesus. Viram os milagres de Jesus. Operaram milagres. Agora Jesus já havia ido aos céus. E Pedro e João iam todos Todos os dias a igreja para orar. E, e, e, e havia um homem coxo que ficava na porta do templo. To the Ele era colocado ali para poder pedir esmola. He was put there to ask for alms. E então naquele naquele dia Pedro e João iam passando. So e E aquele homem com, aquele homem incomodou os apóstolos. E <laughs> E eles Pedro então parou e olhou para aquele homem. So e E disse assim olha para mim. And said, look to, look e E aquele me. homem estendeu a mão pensando a, que ia receber deles dinheiro. E aquele homem estendeu a mão pensando que ia receber e Pedro falou para aquele, homem, e Peter para aquele homem, não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, mas o que nós temos, preste atenção na expressão, mas o que nós temos, nós te damos a você. Agora veja a próxima expressão, em nome de Jesus. Pegou na mão daquele homem. E disse, levanta e anda. <risos> e o que aconteceu? A Bíblia diz que imediatamente os seus pés se firmaram. Oh, glória. E ele começou a pular. Oh glória a Deus. Glória a Deus. Mas... Eu quero que você entenda o que aconteceu depois. I want you what Aquele homem começou a saltar e louvar a Deus dentro do templo. That man started jumping and praising God inside the temple. E então todo mundo começou a se admirar. E so everyone started admiring. É aí que vem, <coughs> perdão. É aí que vem o nosso texto. And that's where our text comes into play. Atos 3:12. Leia por gentileza, Nathan. I'm going to read it here. So when Peter saw it, he responded to the people. Preste Israel, atenção, qual foi, que foi que Pedro falou? Pay attention, what is it that Peter said? Pedro disse assim: Por que que vocês estão olhando para nós assim, com essa cara de assustados? Peter Como se fosse pelo nosso próprio poder e santidade que as, nós fizemos esse homem andar. Power or we made this man walk. Que, que Pedro está dizendo, irmãos? What is Peter saying? Que não foi porque eles eram santos. It wasn't they were holy, não foi porque eles eram poderosos. It wasn't they were powerful, ou porque alguém pensava que pensava que eles eram poderosos. Or because someone thought that they were powerful. Que aquele homem andou. That, that man walked. Mas o que foi que aconteceu naquele lugar? But what was it that happened in that place? Foi a fé. It was the faith. É interessante no nome de quem? It's interesting in the name of no nome de Jesus. Jesus Veja o versículo seguinte Look at the next verse. Versículo 13. Verse 13 Ele começa a falar sobre o Deus de Abraão he starts speaking of the God of Abraham. o Deus de Jacó Deus de Isaac. The God of Isaac. É interessante, irmãos It's interesting, brothers. Porque ele não fica com a glória Because he doesn't keep the glory to Ele himself. ele não ele não recebe a adoração He doesn't receive worship Mas ele ele ele expressa o nome de Jesus. Ele fala que foi no nome de Jesus. Se você seguir esse texto, no versículo 16, ele diz, pela fé no seu nome. Nome de quem? o nome de Jesus. Então quero que você entenda que o nome de Jesus é poderoso. Quero que você entenda que o nome de Jesus é poderoso. O nome, o nome de Jesus ele transforma circunstâncias. Jesus circunstâncias. Ele opera milagres. Ele opera milagres. Os sinais seguem os que creem. Signs will follow those who believe. Milagres estão conectados com a fé no nome de Jesus. E não com a santidade em si. And with Mas a santidade. É aquilo que abre a porta. Is what opens the door para que entremos na presença de Deus. For us enter God's Agora o que é mais importante? Now what's O milagre? The ou entrar na presença de Deus? Or God's Alguém pode dizer se estiver doente. If somebody is sick can someone say o milagre é mais importante. more important. Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus said, what good is it a man what profit a man to gain the whole world and lose his soul? De que adianta? What worth is it? A Bíblia fala que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, Ali não haverá mais choro. There will no longer be crying. Não haverá mais dor. There will be no more pain. Ah. Ali não haverá mais sofrimento. There will be no more suffering. Ali não haverá problemas. There won't be não vai ter mais nem a conta da casa para pagar. You won't even have to pay your house bill. Alguém aqui quer ficar com a minha casa quando eu subir? Does <risos> anybody want to have my house when I go up? Olha, se quiser, eu deixo até um papel assinado. If you want, I'll even sign it in your name. Ou oh, alguém deve ter pensado, puxa, isso aqui não é uma ideia. Não pode you know that's <risos> não é uma idea ideia. Deixo tudo aí: o carro, a conta bancária, deixo tudo. Leave everything i'll leave everything é, alguém dizia assim, quando Jesus voltar você vai ficar feliz? Oh, claro. Somebody might say, when Jesus comes back, are you going to be happy? Eu assim, não, eu não, eu vou feliz. Não I'll vou say ficar, yes, não. of course. No, no, no, but I'm going to go happy. I'm not going to stay happy. Eles mas sem santidade. But without holiness. Ninguém verá Deus. No one shall see God. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é sobre milagres e santidade. Another thing I want you to understand about miracles and holiness. In Lucas 9. In Luke nine. Ah. É a Bíblia diz claramente que Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos. The Bible says clearly that Jesus gave power and authority to his disciples. Para que é que Deus deu poder e autoridade? Para que? Para expulsar demônios. To cast out demons. Para operar curas. To work healing. Maravilhas. Wonders. Fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. To to Mas você já parou para pensar que Judas estava no meio deles? Judas them, <risos> Quem era Judas? Judas? Era só o que havia de trair Jesus? The only the one who Jesus? Não. No. Judas estava lá. Era o era o cara lavada, né? Hmm. Tudo bem. E agora. <risos> Era o sem vergonha. Oh, Judas was there. He, he had no shame. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro dos 12 The Bible says that he was the treasurer of the 12. O que ele fazia? So what did he do? Ele roubava. He would steal. <risos> Mas ele estava lá no meio dos 12 But he was there among the 12. Jesus deu poder e autoridade para Judas também. Judas Judas, gave power and to Judas, as well. Judas oh. saiu com eles. Judas went out with them. Judas provavelmente curou alguém. Judas probably healed somebody. Ah, é fácil, irmãos. It's easy, brothers. Mas onde é que está Judas agora? Judas now? Ah, nenhum se perdeu senão o filho da perdição. Oh, no one was lost but the son of perdition. O que eu quero que você entenda. What I want you to understand. é que Jesus está para voltar. That Jesus will return. Jesus está muito próximo de voltar. We'll o que é que você vai fazer? O que é santidade? What is Domingo que vem eu quero entrar em alguns detalhes sobre a santidade. Next que é fácil falar? santidade. Because it's easy to say holiness. Uns pensam que é andar devagar, como Jesus, people, acha que Jesus andava, né? slowly, Jesus walked. Ou então colocar roupa branca, com sapato branco, gravata branca, paletó branco. Or then to wear a white shirt with a white suit and white shoes. De descarrego. <risos> and then you'll be holy. <risos> Tem gente que pensa que é assim, na igreja ele fica quieto, ele ora. Some people think because at church they're quiet and they pray. Oh, oh, come on, ah. let's go. Oh. In English, please. Yeah. <laughs> Não, queridos. Não. Santidade. Holiness. Começa de dentro para fora. On the out. Não de fora para dentro. Not from the in. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Feche seus olhos. Close your eyes. Diga ao Senhor que você quer ser santo. Tell the Lord you be holy. Se você quiser, né? If you want to. Eu não posso te forçar a ser santo. I can't force you to be holy. Ninguém. Nobody. Nem Deus vai forçar você a ser santo. God will force you to be holy. Mas é você que tem que ser santo. But you need to be holy. Você precisa entender isso. You need to se existe algum problema na sua vida que está te impedindo de entrar na presença de Deus, clame a Ele agora que Ele tinha que fazer já foi feito para que você pudesse ter pleno acesso à sua presença. Ore a Deus agora, é com Pray você e God Deus. Use as suas palavras. Arrependa-se Repent. Diga, Deus eu quero ser santo. Say God, I want to be holy. Lava o meu coração. Clean my heart. Lava a minha alma. Clean my soul. A minha mente. My mind. o meu interior. My inside. Me ajuda a dar frutos que mostrem. Tell me bear fruits that show. Que de fato eu te amo. That I in fact love you fale com Deus, abre sua boca você. Speak to e God, Deus. open your mouth, God. todos nós aqui somos iguais. all of us here are the same. Deus, nós queremos ver a tua face. God, we want to see your face. Nós queremos entrar na tua presença. We want to enter your presence. Passa o teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Cover our lives with your blood. Perdoa os nossos pecados. E ajuda-nos nos afastar da iniquidade. Fazer aquilo que é a tua vontade. Para a tua glória. Your em nome do Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém.